Olá, eu sou Vinícius Glitz e vou apresentar o um projeto em sessão científica realizado no Departamento de Química da UFSC com orientação da professora Roseli Peralta e com orientação de André Amorim. O título dele é a fotodissociação de monóxido de carbono por intermédio de um novo composto de manganês 1 que é esse cara aqui do lado Bom, mas por que estudar a fotodissociação do monóxido de carbono? Como a gente sabe, ele é conhecido como um assassino silencioso já que quando se combina com a hemoglobina do sangue, a quantidade de oxigênio transportada vai diminuir, acarretando em danos à saúde. Porém, no século passado, descobrimos que o nosso organismo também produz o CO nas células do fígado e do baço. E com isso percebeu-se que ele pode atuar como molécula sinalizadora, trazendo efeitos benéficos para nós. Ele pode, por exemplo, auxiliar no transplante de órgãos, minimizando a chance de rejeição. Ele pode atuar como neurotransmissor ou como vasodilatador. E também no tratamento de doenças como a hepatite e a malária, por exemplo, entre outros efeitos. Mas como realizar a entrega do CO na célula danificada sem prejudicar ainda mais o organismo? E uma possível resposta para isso é utilizando as moléculas liberadoras de monóxido de carbono fotoativadas, as fotocormas pois com elas é então possível liberar o CO em um local específico pela incidência de luz e em quantidade controlada pela intensidade da luz aplicada. Com isso então, o objetivo desse projeto foi a síntese caracterização e o estudo sobre a estabilidade e a cinética de liberação de monóxido de carbono utilizando um novo composto de manganês I, esse caso aqui do lado, sendo que aqui eu vou apresentar apenas algumas técnicas que foram utilizadas. Para começar, foi realizada a síntese do ligante pirazina 23 f inoxalina, conforme a rota sintética mostrada aí. Sendo então feita a caracterização dos produtos obtidos por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono, infravermelho, ponto de fusão e também foi possível obter a estrutura cristalina do ligante, inédita na literatura. Após a caracterização do ligante e confirmada a pureza, reagiu-se o mesmo com o composto de partida bromopentacarbonil de manganês 1, endiclorometano. Onde, após o tempo reacional, deixou-se o solvente evaporar para obter o produto desejado, na forma de pó de cor avermelhada. Com o composto organometálico sintetizado, foi possível caracterizá-lo usando diferentes técnicas. No infravermelho, é possível identificar as três bandas referentes aos grupos carbonilas, que aparecem na região entre 1930 e 2050. Também foi possível obter a estrutura cristalina de raio-x, conforme ela está sendo mostrada aí. E na espectroscopia na região do ultravioleta visível é possível identificar três bandas em 282, 380 e 473 nanômetros. Sendo que a banda em 473 nanômetros representa uma transferência de carga metal ligante dos orbitais T2G do metal para os orbitais P pi antiligantes do monóxido de carbono. A estabilidade do composto foi acompanhada pela variação dessa banda, na ausência de luz e em diclorometano, Onde a mesma mostrou-se estável por um período de 49 horas analisadas, sendo que a pequena variação é decorrente da evaporação lenta do solvente concentrando a amostra. Por fim, foi acompanhada a liberação do monóxido de carbono por espectroscopia na região ultravioleta visível, sendo então aplicada luz através de quatro LEDs que emitem na faixa de 445 a 462 nanômetros, com uma intensidade total de 1,73 mW por cm2 por meio da caixa mostrada, sendo que o tempo de exposição à luz foi controlada por um circuito arduino. Como a banda em 473 nm representa uma transferência de carga metal ligante entre os orbitais do metal para os orbitais do monóxido de carbono, foi possível acompanhar a liberação do mesmo pelo decaimento dessa banda, conforme está sendo mostrado. Utilizando a actinometria do ferro oxalato, foi possível determinar o rendimento quântico da liberação de CO como 0,103 e uma taxa de liberação de 1,410 vezes 10 na né, 15 átomos por segundo. Para confirmar que o monóxido de carbono está sendo liberado, também foi realizado o acompanhamento das bandas de estiramento CO na região do infravermelho onde é possível visualizar que, conforme a amostra exposta à luz, ocorre o decaimento e desaparecimento das três bandas que representam os grupos carbonilas da molécula, assim como foi possível observar no um espectro UV-Vis. E o que foi apresentado então aqui foi apenas uma parte da pesquisa realizada nesse ano no Projeto PIBIC. Se quiser saber mais informações completas, é só procurar o meu TCC, que está linkado aí embaixo. Tchau, tchau!